Seja muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Morreu hoje, dia 4 de maio de 2021, o ator e comediante Paulo Gustavo. O ator e criador da Minha Mãe é uma Peça, ele faleceu vítima de complicações do Covid-19. Ele foi internado no hospital particular no Rio de Janeiro no dia 13 de março e em uma semana depois foi encaminhado ao UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e entubado devido a pior em seu quadro de saúde. No domingo à tarde, após a redução do sedativo, Paulo chegou a acordar e interagiu bem com a equipe profissional e com seu marido, porém, nesta segunda dia 3, a equipe médica que cuidava do ator divulgou que o quadro de saúde do artista havia piorado após uma ebolia, que causou também uma insuficiência cardíaca e lesões cerebrais. O humorista, casado com Thales Breta, dermatologista, era pai dos gêmeos, Romeu e Grael, nossos sentimentos à família e amigos.